E aí rapaziada Caverinha, estamos de volta com mais um episódio de Evoluzinho. Luizinho, o que que acontece? Rapaziada, estamos chegando na parte final do game, com certeza deve ser as últimas horas, são últimos minutos de gameplay O que que acontece? Antes de mais nada, o Caverinha queria simplesmente falar do Sebastian aqui Pra quem não sabe, ele tem 1,82m de altura, 79kg, mantém a, a sua forma profissional para corrida E 38 horas de idade, é um bom detetive, mas quase sempre estúpido Como as pessoas muitas vezes agem sem pensar nas consequências Consequências, criando problemas para os outros Joseph é o único parceiro Que ele teve por muito tempo Ou seja, esse Joseph aí é o cara que aguenta o Sebastian Antes de mais nada Vamos jogar Preparar, apontar, escopretar Beleza rapaziada, estamos mais ou menos Nessa parte aqui, altas tripas Colada no telhado com os zoinhos Sentinelas, ou seja Ó, zoinho pegar já era hein tio Vamos passar pra esquerdinha aqui Ó, oh, Voltou Rapaziada esse é o caminho, Vamos, vamos continuar por ali que tava, tava indo bem Vai cair pra esquerda, Sebastião. isso Ô meu, você tá cheio de zoinho, tio Vaza, cadeira de roda Ô, cadeira de roda Ei Ô você baixa pelo amor de tal, você consegue empurrar a cadeira de roda, tio Ô oh, meu Deus, acho que você precisa vela, hein Beleza Vou cair pra esquerda e espera a luzinha Beleza Agora cai pra direita, espera Agora segue Fazer é, negócio é meio sinistrão aqui, hein Altos groselha na parede Vamos com calma! Eu tô calmo, tio, eu, eu tô muito calmo, é, tá de boa Bem, chegamos no, no orelhão aqui, dá pra ligar? É o quê? Rapaziada, é um negócio pra baixar, hein? Ó Não sei que eu baixei não, hein? Beleza, rapaziada, vamos cair pra esse lado aqui Vap! Corre, Sebastião Bomba, agacha Agachado tem uma luzinha aqui, pilantra no meio. Ó, ela roda em círculos, vaza. Sebastião, isso corre, agacha, corre de novo. Beleza, estamos vendo a luz no fim do túnel. Ou oh! como é que é brincadeira? Olha o fusca, tio. Oh! Corre, Sebastião, vaza. Oh, meu deus, a poça de groselha. Me... Espera aí, tio. Que negócio é esse jogo? Ô oh, jogo pilantra. Tô bem, tô bem. Rapaziada, pronto, chegamos na beacon ali. V vamos entrar nesse beacon andando isso. Tranquilo. Rapaziada, simplesmente é bom avistar munição, tio. O que o, o está prevendo. Ô, oh, Sebastião, pelo amor de Deus, vamos comprar um rim mecânico pra esse cara aqui. Pela... Ah, pra ele correr. Eu não estou suportando mais. Você respirou, Sebastião. de po Posso investigar o local aqui, na moral? Tranquilo. Vamos continuar então. Ah, Olha a Com amor, com amor, ó. Tá bem aqui? Vamos simplesmente ver Quanto de grana nós temos 29 mil, hein, rapaziada 29 mil Dá pra comprar uns artefatos, hein Será que tem como abrir isso aqui? Não Vamos cair na pagadeirinha de roda lá, então, tio É o que sobrou Dois frasfinhas, hein O que que acontece, rapaziada não, não tem essa linha beta aqui, não, hein Não tem espelhinho mágico Ou seja, sem espelhinho mágico Não tem como o pau ser baixo o jogo, roubaram até a cadeira de roda do cara lá pra upar? Foi, foi, é, rapaz. Isso? Foi é, mesmo, hein? É. Acho que é isso mesmo. Não tem, ó. Vai ter que ser mesmo, hein, Sebastião. Bora. Bica a porta. Rapaziada, você já tá ligado, né? Elevador aqui nesse jogo, ele tá ligado a andar que você tem que ir, ó. É só entrar, ó. Ó. Rapaziada, a gente vai lá pra cima agora. Sim. Vamos simplesmente ver como está, ó. Sete tiros de escopeta. Refri, vamos botar a baila na agulha aqui, ó. Prepara o gatorege aí. If I make it out alive, I'm never riding in an elevator again. Pazerita, tá tava não, mas veio uma batida aqui, você acelera ele para não pifar. É alto, hein? Chegamos, hein? Ó. Oh. É aqui. O cérebro da Matrix. Olha lá embaixo os caras tudo conectado. Será que tem como ver o Sebastião daqui, tio? Oi, é eu ali, tio. Achou! Oh, olha aí, tá bem na banheirinha, hein, tio. It can be. E agora, Sebastião? cadê? Cadê? <risos> Sebastian, get away from him! Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I.. It doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. Mm -hmm. It's Ruvik. He's the one that. Okay, Perejo. E vai abraçar tio. abraçou já era Não abraça não tio não. jogo. Pera aí, hein. Vou dizila. Você baixa. Segura aí, tio. Segura, tio. Acordou, acordou. E agora? Você baixa, pega um carro desse tio! Rapaziada, olha o estilo do lugar que a gente tá! baixa agora, tio. o que você vai fazer? Ei! O que? é o de capacete e tudo mais Aparelho, tio Tem é aparelho, hein? Ponto fraco, aparelho Ó O que? Ele tá ali Olha o fuscão, hein Olha o fusca, tio Vaza, Sebastião! boa. Ai, mãozinha Ai oh, Peraí, tio Vale arranhar o chão Peraí, jogo Oh, meu Deus A esquerda e a direita, tio Sempre esquerda e a direita ganha Oh, meu Deus Rapaziada, era esquerda esquerda O jogo tá enganando Oh, meu Deus Vale cair um chevette na minha cara Beleza, tá tranquilo, hein Ó, oh, entramos na salinha, Tá de boa Sebastião é bom você correr, tio. Ô, oh, Sebastião, Nossa Senhora tá quebrando a brincadeira. Vai tomar no caneco. Ah, deu certo. E segura, tio. Isso! O cara é com bolsa com metaladora, tio. Ah, agora eu quero ver. Pega essa submachine Nelson aí. Vamos ver se esse cara é bom mesmo no aparelho, de manda aparelho, o okay, que? Tem aqui? Você baixa certo negócio ali para mordeu Deus Ó, oh. <risos> olha com bosta voadora, tio. Agora ninguém pega nós. Ah, meu Deus! Tá com o Top Gear aí. Tá com o Top Gear nesse lock. Isso. Não o É o aparelho, ó. Tem que levantar a mão e cair no aparelho depois, ó. Ó. Faz logo uma vituração nesse acidente velho dele, ó. Quebrou! Capacete, hein? Pai, a munição tá dá em vender aqui. É de boa. Olha o Loki tá grávida hein? Ó. Engravidou. Tá de barrigão. Oh, meu Deus. Segura o meu chevette voador. Pera aí, tio, mais, segurar aí. Ah, ele tá segurando. Rapaziada, mais sorte que isso. Acho um, Acho um chevette voador. Tem. o que tio. Aí é azar, hein? Você Sebastião, agora perfurou, fundei. Tá. E agora Sebastião. Rapaziada. Cuidado. Ai. Oh, meu Deus, caiu o um carro? Ok, ele veio trazer uma bazuca. Rapaziada, é enviado do Van Damme. O Van Damme mandou um carinha pra nós aqui. Oh, meu Deus. Vamos meter na parede desse Que ó. Tá vindo. Pega a bazuquinha? Parenta, vou, vou, vamos ver qual é que é, hein? O okay. que? Uma aparelhada. O jogo para de mentir, hein? Tá, agora já tá pegando a parede desse lock. Ah, meu Deus, perninha. Tá tacando bem no ovo ali, ó. Ó. O jogo, quantos tiros tem que dar de bazucada nesse aparelho, velho? Ah, agora pegou, hein? Ó. Pegou um capacete. Ô jogo pega o capacete, hein, tio? Pelo amor de Deus. Tem que pegar. O jogo tá mentindo demais, jogo! Mentira, né? E aí? Vai acabar as balas, jogo! Pô, não pode! Pega esse capacete, otário! Para de mexer! Ó, não, te, não tem como errar, hein? É você morrer! E aí, jogo, não morreu! Quem tirou o joelho? Ah, meu verdade. O jogo ladrão, e aí? Rapaziada, a gente acertou o capacete dele, hein? O jogo tá mentindo, hein? Vamos ficar esperto. Beleza, ó. Tem boa parte aqui. Não é o capacete, só pode ser. O capacete dele não para de mexer. Tranquilo, ó. Ó, perninha em joelhinho dói. Será que o joelho aqui, Ó. Rapaziada, acho que é o joelhinho, hein? Acertou miserável. Ó, <risos> beleza. Ó, a mira tá simplesmente ó, ele para de mexer, manda no meio. Ó, agora acerta o joelho de novo. Será que é assim? Ó, outro joelho, hein? Para não falar que é o e aí, jogo, bota esse logo para cair. O jogo tá mentindo demais, hein, tio? Ah, oh, meu Deus, gosto de mentir esse jogo, hein? Beleza, ó, ó, ó. Mais uma chance. Ali! Agora é bazucar esse Loki Nossa senhora tio! Peraí, valeu? O Loki já tá grave hein Ó, Explodiu a melancia do Loki Rapaziada, ah, não aguentou, tipo, ela faz bazucadinha bazucadinhas ali. Esse, no... Moto... Que isso? Acorda, Sebastião. Ah... <risos> é só quebrar Matrix, hein? Ó, Antes, eu hein? Esse mundo. Você não pode me aqui. Já era, tio, foi mal, Ruvik. Ó, ah. ó, eu vou finish this. É só butinada agora, hein? Ó, butinada ah. santa! Isso. Rapaz, estamos sãos? No one can. E salvo. Rapaz, será que acordou? Ele tava Rapaz, será que terminou ou o Sebastião estava sonhando? E aí? É, será que ele sonhou? Que ele tava sonhando, que tava sonhando, que tava na Matrix, mas na verdade tá em casa? Pode ser. É uma teoria, hein? Não descarte. Ó, oh, oh meu Deus, o Sargentino não, não aguentou muito, hein? Ó, oh, o doutor rodou. Você morre na Matrix, automaticamente você morre na banheira do amor, hein? Wesley não tá ali Tá vazio Vamos virar esperto, hein? Go, go, go! Detective! Are you alright? Is there anyone else? Just... give me some real fresh air. O okay, quê? Como é que é? Rapaziada, o que que acontece? Finalmente chegamos ao final de The Evil 1. Um. Se você ainda não viu o segundo, tem na caverna. É só procurar ali. Tem a playlist do começo ao fim. Se você quer a continuação da história, curte o Sebastian. Só relembrando que o Sebastian no 2 é mais ágil. Já está com o seu rim um pouco mais profissional para a corrida. Beleza? Devido a modificações genéticas e pressões psicológicas para com o Mano Sebastian. Rapaziada, comentário sobre o game O game é longo, o game é massa, o game é desafiador E o game é do Hard com o selo Cavernal Clube do Hard tio. Esse game é Hard tio. Não te dá munição em excesso em nenhuma parte do jogo Mesmo você vasculhando, beleza? O caverninha não vasculhou tão profissionalmente quanto deveria Senão esse jogo não acabaria nunca tio. Paseada, O ponto negativo que eu achei do, do jogo é simplesmente o Sebastian tio. Ele não tem agilidade E se você está fazendo alguma ação como injetar a seringa benta, já você tá carregando, fazendo alguma coisa ele trava completamente Sem relembrar e quando ele acaba o ar dele, ele, ele simplesmente coloca a mãozinha no joelho E eles estão cansados E o monstro tá atrás dele ele reventando e não tá nem aí Queria agradecer a todos os cavernais que estão aqui sempre acompanhando o canal do Caverninha O Caverninha tá ligado, o Caverninha troca ideia com vocês o caverninha queria saber qual o jogo que vocês curtem Você curte um jogo especial, aí? Coloca aí, ô oh, caverninha, curta esse jogo, esse jogo aqui tal. Só o caverninha saber o perfil Dos cavernistas, saber o estilo do jogo Que os cavernistas curtem Rapaziada, eu acho que é isso, nada mais A comentar Terminamos o game Vamos ficar esperto que tem altas aventuras Aí, beleza? Um tal de Leon S. Kennedy Já está aprontando já Está rolando Planos para com Desafiar a Umbrella Corporation, Vamos ficar esperto e oh Leon, rapaziada o que acontece antes de, de você sair fora do vídeo aí ó, bônus por completar, tem uma, uma arma grega, uma bazuca, lança fragatas, temos um bônus por comer 50 mil pontos de habilidade adquirida depois de, de zerar o jogo, você ganha 50 mil pontos tio, Ô oh meu tal, se ainda não, não dá pra completar, tu vai achando 50 mil, você não faz nada naquele bazar ali, o dólar é altamente lá em cima, não tem como comparar com o gel verde, hein? Beleza, pô, bônus por completar, agora você pode selecionar no menu principal, novo jogo mais e ver novos personagens, rapaziada, agora nos despedimos de forma cavernal, hein? Um grande salve a todos os caverneiros! E até o próximo, hein? Vamos ficar espertos. hein? Vamos ficar espertos, ó. Você tá ligado? Escutou o marulho estranho no quarto? Não entra debaixo da cama. O armário é sempre mais seguro. Aprenda com o mano Sebastião. E outra coisa, antes disso você sair fora. Informação importante, tio. Beleza? Antes de você sair de casa, quando você for passar tarde da noite nessas vielas, nessas ruas sinistras e assombradoras, não esqueça de ter uma caixinha de fósforo, hein? Achei ele, ó, pode... ó. Oh, oh. Olha o fusca, tio.